Nós voltamos ao vivo com o Albert Silva, porque o Albert tem mais informações para gente do setor policial. A gente fala agora sobre apreensão, porque a Polícia Rodoviária Federal tem feito muitas apreensões da BR-262, não só de drogas, mas também de cigarros, Albert Silva. É verdade, Ana. A Polícia Rodoviária Federal, né, aprendeu ontem aí 215 mil maços de cigarros contrabandeados. Isso aconteceu em Água Clara. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam, Ana, a BR 262 quando abordaram aí um caminhão Volvo, né. Durante essa abordagem, a equipe desconfiou aí do nervosismo é, do condutor, né? E aí, também do passageiro, após fiscalizarem o compartimento de carga, a equipe encontrou grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor confessou ter sido contratado para levar esse contrabando até a capital paulista, até em São Paulo. O passageiro disse que apenas acompanhava o motorista nessa viagem e aí eles foram presos. Viu os presos, né? Foram presos. A carreta de cigarros foi encaminhada aqui à Polícia Federal aqui de Transagôs. Portanto, Ana, 215 mil maços de cigarros contrabandeados né? foram presos ontem aqui em Água Clara.